Pessoal, vazou há uma hora atrás uma informação muito importante e séria sobre o mercado. Está todo mundo comentando aqui sobre essa notícia que o governo dos Estados Unidos está vendendo bitcoins lá apreendidos pela Silk Road. Você pode ver aqui então na Exame.com, também na Forbes.com aqui comentando que o governo está vendendo cerca de 215 milhões de dólares em, em bitcoins apreendidos da Silk Road. Também aqui na Cointelegraph, falou que o governo planeja vender 41 mil, uh, 41 mil bitcoins conectados com a Silk Road. Só que, na verdade, vazou há uma hora atrás aqui que, na verdade, o governo está comprando Bitcoin, pessoal. Isso aqui é uma notícia para eles poderem derrubar o preço do mercado. O governo dos Estados Unidos está comprando Bitcoin com medo do colapso do dólar. Vou mostrar para vocês as informações que vazaram agora há pouco. Vocês vão ficar chocados aqui. Eu estou planejando aqui agora fazer um long com Bitcoin. Eu acho que agora sim a gente vai para casa dos 100 mil dólares muito rápido. Ai, caras, 1 de abril, 1 de abril Será que ficou boa essa aqui? Será que vocês caíram no 1 de abril? Ano passado o pessoal caiu, hein? Ano passado o pessoal caiu no 1 de abril Vamos lá, caras, vamos falar do mercado agora sério, tá? Isso aqui foi só uma piadinha de 1 de abril, espero que você não tenha ficado muito, muito motivado aí para comprar Bitcoin, porque eu realizei aqui a minha posição de long, tá? Estou esperando aqui agora, uma... eu vou comentar para vocês que eu estou de olho aqui agora pro Bitcoin e o Bitcoin pegou exatamente a zona aí que eu comentei para vocês, tá? Onde eu realizei a minha posição de long e a coisa não parece muito boa aqui no curto prazo, eu vou comentar para vocês aqui agora que eu estou de olho. Então, vamos dar uma olhada em tudo isso, não se esqueça aí, pessoal, já de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreva. Ativa as notificações e vamos falar aqui então do Bitcoin. Ontem eu comentei para vocês aí sobre essa região, as regiões aqui do, do High Block, não é Só onde o Bitcoin foi pegar, pessoal. Eu realizei meu log 100% nessa zona aqui, tá? Os 28 mil aqui, 750 dólares eu realizei. A minha posição de long e deixou essa sombrinha aqui, ó, bem perigosa nessa região, tá? Muito perigosa mesmo. Eu acordei e fui ver essa, essa que tinha pego a minha ordem de, de realização. Eu não estou em uma posição em Bitcoin aqui agora, tá? Mas as coisas não parecem muito boas no curto prazo. Mas é impressionante esse indicador, pessoal. É impressionante esse indicador aqui. Eu, de fato, aconselho vocês a... a investirem aí, tá? Pega um grupo de amigos, pega esse indicador pra vocês poderem trabalhar lateralização. Laterização é realmente incrível para operar o Bitcoin com isso aqui, tá? É, eu fiz bons trades aqui, longs e shorts, uh, baseado nesse indicador aqui, venho mostrar pra vocês e atualizando os membros do canal de forma bem frequente aqui, tá? Uh, então, cara o que a gente pode ver pro Bitcoin aqui agora, né? Bitcoin está nessa, nessas duas, nesse, nessa região aqui agora, que ele teve rejeição nessa região de 618 aqui, ó, puxando desse topinho que ele fez aqui ó, ao fundo, ele rejeitou a região de 618 aqui na região dos 28.555 dólares. Não conseguiu fechar candle de 4 horas acima, tá? esse é um sinal ruim, porque grande chance Bitcoin fazer, então Bitcoin acabar fazendo o dead cat bounce nessa região. Então, buscou aqui esse fundo, região de 6,8 não conseguiu fechar acima. Pode buscar testar regiões mais abaixo aqui, essa zona aí dos mil $27 dólares, 27.300, que tem liquidez também, tá? Eu mostrei sobre isso, sobre, sobre essas regiões de liquidez. Na verdade, agora a gente está com duas zonas aqui. Ou a gente vai pegar a região dos 29.400, tá? 29.500, $29 mais ou menos. Ou pegar a região aqui próxima dos 27.300 dólares. Vou mostrar para vocês aqui no High Block, inclusive, aqui os 7 dias, ó. Olha só. Vou dar um zoom nessa região aqui. Tá, então, aqui temos liquidez na região aqui dos 29.500 e também a região aqui dos 27.400 dólares. Então, o Bitcoin está entre essas duas zonas aqui agora. Comente abaixo o que você acha que vai acontecer primeiro. O Bitcoin vai pegar a região dos 27.400 ou a gente vai lá pegar essa zona aí dos 29.500 dólares. Tá? Eu estou, por enquanto, aqui no curtíssimo prazo, um pouquinho bearish, tá? porque eu estou vendo indicadores aqui não muito bons no curto prazo. É, mas essas duas zonas aqui, dois alvos aqui para o Bitcoin aqui agora, basta a gente decidir qual lado a gente vai entrar. tá? Mas... Eu vou mostrar pra você aqui agora um pouquinho no, no, no, no TRDR que a coisa não pareceu muito boa, tá bom? Deixa eu só puxar aqui os outros indicadores também aqui no Highblock, do 12 horas, é bom dar uma olhadinha já que a gente tá aqui, ó. Aqui 12 horas não tá muito claro, tá? Pra onde pode ir. Uh, tem 28.250, a região também aqui dos 27.925, tá? E pra cima realmente só tem que ir no, no 29.425. Então, parece que pra mim que vai pegar essas zonas aqui pra mais pra baixo primeiro. Ahn... Um o que mais tem para vocês aqui do Highblock, acho que é basicamente, basicamente isso aqui no curto prazo, tá pessoal? Uh, aqui no TRDR, mostrar para vocês aqui, o preço tá caindo, né? A gente tá vendo aqui forte uh, ordens de venda, aqui, posição de venda aqui nessa região dos 28.500 dólares tá, para o Bitcoin. E o Open Interest está subindo aqui no curto prazo com o preço caindo, tá? Isso aqui é um, é um péssimo sinal aí, mostra que o pessoal tá vocês uh, longos longs e shorts entrando nessa zona aí. É, ao meu ver aqui, parece que um pouquinho mais de long entrando também. Tá, e muita ordem de venda aqui acima, tá? Pelo menos aqui no book, aqui, olhando de 1%, bastante ordem, ordem acima. Uh, não par tá parecendo muito bom aqui, muito promissor o Bitcoin no curto prazo, tá bom? É, eu não vou estar tá aqui hoje operando, tá vou estar tá só só queria passar para vocês updates aqui que eu estou de olho no mercado. Vou tentar descansar aqui um pouquinho hoje para poder ficar firme para a semana que vem aí. Mas só queria passar esses updates para vocês, tá? Realmente incrível essa ferramenta aqui do High Deixa eu passar também que com a Eliza, se tem uma coisa nova aqui. É, realmente aqui ó, a gente pode ver que até, os, até os, as baleiazinhas aqui da, da, da Binance que começaram a entrar mais em long, tá? o Open Interest aqui acabou subindo nessa queda também, então no curtíssimo prazo aqui tem, podemos ter problemas aqui para o Bitcoin, tá bom? Uh, então é isso, caras. basicamente isso, vamos até guardar com essa abertura do mercado na, na, no domingo aí, né? o SP500, o DXY também, acho que vai ser importante acompanhar, está querendo formar aqui um, esse fundinho duplo que eu comentei para vocês no último vídeo, Tá, seria é importante ver isso e... Mas é isso, o importante é a gente estar tá aí sempre buscando realizar nossas operações aqui, felizmente, esse grande trade aqui com o Bitcoin de novo. É... Cara, se conseguir de fato aqui fazer um short Bitcoin até essa região dos 27.500 longa até essa região dos, dos 28.750. Então isso é incrível aí, tá? Realmente indicadores que vão ajudar vocês a operar. Sem indicadores fica difícil mesmo, né? E olha só, se o Bitcoin... Aqui inclusive tá aparecendo, ó, tem, tem risco também o Bitcoin fazer um topinho duplo nessa zona aqui, ó, tá? Fiquem de olho nisso aqui, ó. É possível topo duplo aqui, né? É, obviamente, numa né, região de lateralização é um pouquinho complicado, né? Mas se ele buscar esse topo duplo, poderia buscar aqui testar, rompendo essa região, poderia buscar aqui testar regiões abaixo aqui, ó, a região dos 26.200 dólares, que é esse topinho anterior aqui, né? Um topinho anterior pro, que o Bitcoin fez aqui, beleza? Então, eu só queria fazer isso pra vocês. Desculpa a brincadeira, a gente primeiro de abril, mas eu tenho que fazer, não, não, não, consigo, não consigo me segurar. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Qualquer novidade eu volto aqui deixa o like para apoiar, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê em breve. Um abraço!